Começando mais um João Cláudio Show nesse domingo. Eu e a Daisy, Ô oh, Daisy. olha aí. Quem é que vai hoje ganhar a caneca do João Cláudio Show? E quem vai ganhar um jeans da Howard Jeans? Esse jeans que eu uso, o melhor jeans do mundo. É sensacional. É o seguinte, você tem que ficar ligado nas pegadinhas. Senão você não leva. Vamos ver quem é o mais criativo. E olha... A pegadinha você tem que filmar ou mandar uma foto criativa da pegadinha. Então tem que estar tá ligado para saber qual é a pegadinha. Por isso tem que assistir. Vai ganhar uma caneca do João Kleber Show e também um jeans da Howard. É o seguinte, agora você já sabe quem é que vai ganhar o jeans e quem vai ganhar a caneca. Tem que ficar ligadinho no João Kleber Show. Nas pegadinhas, as melhores pegadinhas do mundo. Taca aí, vamos rir, vamos rir. Oi, João, tudo bem? E de João, Priscila, eu fala, com minha com querida. Bem, Mas olha só como ele tá ah. agitado. Oi. Vamos, Bud, vamos, vem. Vocês vão ver o que essa doida da Priscila vai aprontar. Essa pegadinha tá sensacional. Olha, vamos causa, ir causa, ir pro, causa, pro por João Cleber Show desse domingo. vocês? Ah, eu tô com meu cachorro. Olha que oferecido que ele é. Ai, gostou de você, moço. Eu posso pedir pra você segurar ele um pouquinho? Que ele fez cocô aqui, ó. Eu preciso pegar. Tá bom. Tá bom. Sabe como é que é, né? Quando ah. a gente sai com o cachorrinho na rua, né? Tá eu tenho. Assim, segura aqui. Dá licença, gente. É rapidinho. Agora olha, agora, olha agora. Ai, credo. Ai, eu tá pedindo. Ai. Nossa, essa fiquei... aqui. Ah, que absurdo. O que foi, moça? O que que foi? Ué, moço, mas eu fui pegar o cocô do cachorro, você não tá vendo? Você baixou E daí? Eu baixei pra pegar o cocô, você não viu, não? Você é cega? Ah, dá licença. Ó, moço, obrigada, viu? Olha como ele gostou de você. Ó, o cachorro tem telefone, viu? Peraí. Casal, tudo bom? Posso falar rapidinho? Ó, acabei, acabou de fazer cocô aqui. Ele quase não sai pra passear, sabe? Ele é meio, assim... Então eu tenho que pedir pra alguém segurar ele pra mim, rapidinho. Só pra me pegar, você pode fazer, esse favor? Fica aí, menininho. Fica aí, tá? Mamãe, já vem. Ai, ai, Ai, creio. Você vergonha sua cara, a bunda de meu namorado? O que, que foi, moça? Nossa, O que foi? Você não tem vergonha, tá Você não tá vendo que eu tô pegando cocô? Nossa, você não Isso daqui é o quê, ó? pegando cocô do cachorro. Ai, Obrigada, moça, obrigada. Oi, João, tudo bem? João, toda é vez que mulher. eu vou em uma loja, eu perco ah. alguma coisa. celular, guarda-chuva. É Ai, é uma bagunça. <risos> Roda aí que você vai Essa ver. Essa bonita, bonita, é muito doida, meu. Olha o que ela vai fazer que as pessoas. Vocês vão rir muito. Vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Moça? Moça? Desculpa, minha bengala. o que é isso? Pode ah, isso. É isso? Só porque você é cega, você pode sair oh, pelada, assim, não, pela mas... loja? Você vai andar assim também pela loja? Tá <risos> bom? Acho que ficou bom <risos> o quê, meu? Bom, e você? O que, que você tá olhando? <risos> Vamos embora. Não vai aqui, não. Moça. E mais uma vítima, mais uma vítima. Tô vestida aqui, continua a gente... é bengala. Filho, por que você, você tá seguindo assim no provador? Você é vendedora? Não. favor. A bengala dela, ela quer. Pode tá? Agora, agora, agora. Pega, não, pega a bingala dela. Não, eu pego a bengala dela. Vai, moça, então não. me ajuda. Então tá. Nossa. Meu Deus, que loja é essa? Não Deficitivo de visual vendendo, não. e você tratando assim, mal-educada. Você assim pro provador e dá assim. mulher. Tá, já ajudei. Moça, moça. Ai, a vendedora pode me ajudar? Oh, Mo... porque... Moça, você pode me ajudar? foi, moça? Tá aqui no Minha, minha bengala, não sei de que a vendedora colocou. Não, você não pode. Tá, tá pelada no meio da loja, não sei o que Não, mas eu não sinto a minha bengala. Tá aqui, ó. Ai, Ai, ó entra pra lá. Mas você pode me ajudar? Ficou bom assim? Não, não, ninguém não. não. Não, ficou o quê? Oh, Calma, moça. Não, não, deixa... Não, não, não. deixa. Ele achou que ficou bom? Fala, João Kleber. Tranquilidade. Aí, ó. Aqui tem pipoca doce, tem pipoca salgada, tem pipoca melada. Olha aí que você vai ver. Ah, moleque! Como é que tá, Fiote? É uma pipoca de três. Uma de três? Uma de três. Você viu aí que tem uma promoção aí, né? Isso. Na compra aí de uma pipoca salgada você ganha uma caramelada. Você viu? Você pode comer. pode pode Vai querer também a caramelada? Ah. É. Vai querer? Ah, caramelada? Olha agora, agora. agora. <risos> uma pipoca pequena, por favor. Uma pequena? Só de boa? Só no passeio aí? Não, estou precisando de alguma coisa. Você nem viu a placa aí, né? A placa aí. Compre de uma pipoca salgada, você ganha uma caramelada. Beleza? Não, você vai comer essa daí, e já ganha. Você já quer a caramelada? Eu quero a caramelada. A né? caramelada? Já, já quer? tá aí, ó. Beleza, Tudo bem? Vou querer essa média de 5 reais aqui. Ah, de 5? É. Demorou, Fiote. Estou ali pra estação. Ah, é? Demorou, mano. Obrigado. Tem a promoção aí, não sei, né? Você nem olhou ali, né? Você vai querer a caramelada? Eu já ia esquecendo, a caramelada? Beleza. Oi, João, tudo bem? João, tudo que é molhadinho é mais gostoso, não é? Entendeu nada, né? Roda aí que você vai ver. Moço. Tudo bem, moço? Opa. Deixa eu te dar um beijo. Tá bom. Prazer. Priscila. Paulo. Paulo, posso sentar aqui? Pode. Ô, oh, Paulo. Desculpa atrapalhar seu soninho aí. Tá certo. Fala rapidinho então, Paulo. Sabe o que que é? Tô desempregada. Sério mesmo? Tô aí claro eu queria demais, saber né? assim, né, Paulo, se você podia me ajudar. Vou ano que cartão eu tenho 30 reais aqui, 10 reais é pra eu voltar pra casa. Você quer molhar o biscoito? <risos> Como assim? Ah, você sabe, vai. Molhar o biscoito. Vai, já, já me ajuda, pô. Tá bom, tá ótimo, 20 reais. Mas aqui na praça mesmo? Aqui agora. E aí, vamos molhar o biscoito? Ó, oh, Paulo, aqui o biscoito tá torradinho ainda, Você pode ficar com a sua saliva, você pode ter uma, uma torneirinha ali, não. ó. Você é louco, é? Você é pode... louco? É não. Você, você vem aqui, me atrapalha, pega, pega 20 reais e molha o biscoito desse, desse biscoito aí? E é, isso aqui é o que? Um biscoito, é pra você molhar. Agora, ah, como você, você vai, vai molhar? Aí. O problema é seu. Que 20 reais, eu não devolvo o dinheiro não, filho. Oi, moço. Tudo bem. Posso falar com você um pouquinho? Posso sentar aqui? Prazer, Priscila. Vinícius. Vinícius, ou Vinícius. Tá esperando alguém? Não, não, tô aqui. Ai, Vinícius, então, tava te observando dali. Eu achei que você tem cara assim que vai me ajudar. Tinha um dinheirinho assim, sabe? Vou juntando <risos> pra poder pagar as contas. Eu acho que não tenho nada aqui pra fazer. Nada. Se eu, deixa eu ver... Né? Deixar você molhar o biscoito. Molhar o biscoito? <risos> ah, quando você tiver agora, aí agora. pra me ajudar, vai. Ah, 15 reais, tá bom. Já, já é um começo, né? Vou juntando aí. Pode ser aqui mesmo então? Tudo certo pra você? É? Ó, ah, o biscoito. Segura aí. Aqui tem a água. Não, sendo generosa com você, já te dou a água pra você molhar, tá? Não, Como assim o quê? Não, não o quê? O que que eu combinei com você, meu amigo? Biscoito e água. Aí você molha do jeito que você quiser. Seu dia de volta, Você já me deu uma mixaria, você quer de volta? sai <risos> fora. Eu, hein? Dá licença. Fala, João Kleber! Ô, Toninho! Hoje eu tô de molecagem, hein? Ah. E aí, meu querido? aí que você vai ver o que vai acontecer aqui. Ah, moleque Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce! Tá maluco? Você não, mano. Desce daí, irmão. Ô, oh, desce aí, né, cara? Não vou descer, Tony. <risos> eu tô usando o Wi-Fi da vizinha, eu descobri a senha. Tá, ah, mano. Não vou lá, não pros outros, não, velho? é, fala, eu descobri é, a senha. Não, eu tô na minha caminhada, você fica aí, mano. Você tá ficando louco? Calma, eu passo a que você, velho, Quer? A ah, ah, da vizinha aqui, ô. Pega rapidão, velho. É Bom, ótimo, velho. Da vizinha Foi, aqui, eu velho. sei a senha. Eu sei a senha, velho. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, ah, desce. Cara do camarada, desce. meu! Você não, mano. Desce daí, irmão. Desce, tô com ele, aqui. Eu vou descer, velho. Eu tô usando o wi-fi da vizinha, eu descobri a senha. Desce daí, mano. Não meu. vou descer, mano. O <risos> que, que foi? Não, tô falando é, com é com ele lá. É ó. que o wi-fi aqui pega bonzão. Não é, maninho. É que aqui pega o wi-fi muito oh, bom, tá cara. Aqui cima wi-fi bomba, mano. Desce, desce, desce, desce, desce. Desce, desce. Desce daí, coração. Que é isso? Eu não vou descer, Toninho. Eu tô usando é. o wi-fi da vizinha, eu sei a senha. Não, Vamos desce, desce aqui. logo. Aqui pega bonzão. Não, que brincadeira, ah, amor. Ele tá lá em cima, e tô pedindo pra ele descer. Eu vou descer. Né? Não, o que foi, amiga? Eu disse que ia ser assaltada. Que assaltada, é ele que tá não, lá em cima. Não, foi aqui pega Era eu, querida. É eu que ah, tô pedindo pra ele descer. Não vou descer. Porque... Ah. <risos> Bom dia, grupo. <risos> vários vídeos no grupo da família, vários. Oi, João, tudo bem? João sai com uma pressa de casa. Ainda bem que encontrei essa loja. Faltou uma coisinha. Roda aí. <risos> Ai, deixa eu passar rapidinho na tua frente. Claro, eu claro. Eu que cheguei antes, mas meu carro tá no lugar errado, rapidinho. Ai, moça, mas desculpa, eu já coloquei a calcinha. Ai, eu tô com pressa e eu vim sem. Tá. você tira é. a etiqueta. O que, que é isso? Ai, é que eu já coloquei não, pra, pra aproveitar. você pediu é. na minha frente. Eu Sim. deixei agora você ficar mostrando a bunda. Não, eu tô pedindo pra tirar a etiqueta. Eu vou meu marido aqui. você vai ficar olhando pra bunda é dela mesmo? O que, que é isso? Tira a etiquetinha aqui. você não abre a turma, não vai ela é nada. Não, não ajudar não, ajudar não vou mais Ai. Ai, mas que você... Ai, posso dar uma passada na sua frente? Não. É que eu cheguei antes, mas é uma pecinha só. Estacionei o carro bem onde não pode. Rapidinho, moça. Uma pecinha. Ai, moça, mas desculpa, eu já coloquei a calcinha. Você tira a etiqueta aqui, ó. Ei, não pode fazer isso. Ai, ah, meu ah, braço. Tá que é, não, porque não, não, não, é, porque não é porque vem foto... Deixa eu falar. Tá? Ah, nossa, tá, aí, tá nossa, me tirando toda a roupa. Não é? Você não confunde as coisas, é isso, não, querida. Eu sou é é uma, uma etiqueta. Você tá é bunda, tá é tá na linda? Tá na cara. Eles Agora a cara é você, não não tá aí tá de... Tá de... Ah, de louca, tá tendo em mim. Olha isso, toda vermelha. Não, Parece uma cachorra. Olha, você me respeita, tá, que linda? que você tá falando assim comigo? Ah, eu quero tirar a etiqueta. e eu você, Olha, nossa, meu! O que você tá fazendo? Vai, vai, vai, vai. Ai, eu tô com pressa eu acabei colocando a calcinha já. Que Tira, a etiqueta aqui, Bruninha. Que é isso? Eu, que maluca, tá minha filha. É que eu pensei a calcinha. Que já que coloquei. O que foi? O que, que foi? Que que foi? Não, eu só tô pedindo pra ela passar e tirar a etiqueta. Que, Qual o problema nisso? Você quer ajudar? Não, Ajuda aqui. Não coisa nenhuma, Ou assim, deixa ele ajudar. Nossa, ela ela ajudar. Nossa ela tá ela incomodada? Sai você, querida. Sai! parece parece ser insegura, louca. Insegura, minha filha? Você vergonha. Mas... Nossa, você me machucou desse jeito. Nossa, que tiro aqui. Fala, João Kleber. Fala, Beleza, meu querido, meu, querido meu querido? Neto! meu querido Aí Ai, João, estou de emprego novo. Já conheço todo mundo aqui. Já fiz é é é amizade de todo mundo. É droid, tá olha o que é legal. esse maluco Pessoa vai fazer A com que as pessoas. Você é rir muito com o Neto no João Kleber Show desse domingo. Rapaz, tudo bem? Vai querer alguma coisa para comer? É o de sempre? Aquela. Aquela carne com batata. Você já veio aqui? Não, nunca vim aqui. Não, ele tá falando com o de sempre? Ele não, já eu veio carne, aqui? Eu nunca peço carne não, não, com você carne. é a primeira vez. Com você. Comigo, ele já veio aqui com outra. É uma morena não, uma não vez. Não... Você <risos> já veio aqui com outra. O que é que é a pregada, isso? foi? Hoje? Obrigada, tá, cara. caralho. A, cara, cara, a, cara. cara. a cervejinha ele já pediu, é? Tia! Porra, enfia essa barriga de batata no tá cu. Ela tá bebendo a minha cerveja. É, ele Mas pediu vai... pra mim, toda vez é a minha coisa. Mas sempre bebe? É sempre isso. É sempre isso. Bebe? Boa! Tudo bom, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E aí, rapaz? Como é que tá essa força? Pra de sempre hoje? Deixa eu ver aqui. Você não pede sempre calabresa de ah, cebola? Não, não, calabresa. Nunca <risos> um vim aqui. Ah, não, verdade. Eu tô errado, irmão. Tô confundindo. É carne com batata, né? Eu vou mandar tirar a cebola não, que você falou Por que uma hora passada você colocou carne com batata? Posso. Não, acho que não. Como assim, não? pô? Você Ai, vem sempre nossa. aqui da caixinha em tudo? Oi, meu amorzinho! Oi, meu é, não conheço ah, o tá quem, é quem é essa? Eu conheço você. Peraí, vai não conheço você. Vai fazer como sempre. Você que escolhe, ele paga. Você vai querer o quê? Amor, qual o problema? Ele veio com duas semanas passadas. Fica aí também. Não, não, aqui. Você veio com duas semanas passadas. Não, não, não. Não, não, não. Só pra gente É calabresa ou... E aí, João, tudo bem? João, quer deixar uma pessoa feliz? É só dar aquele toque especial. Roda aí que você vai entender. Oi, moço, Oi. tudo bem, gatinho? Prazer, posso pra sentar aqui? Pode. Priscila, você? Joe, Joe pode chamar de Joe. Joe? É. Ah, que legal. Então, sabe o que, que é? Eu não sei nem como que eu vou te falar isso. Por quê? Você tá afim de ter prazer? Opa, opa, opa, opa. É com a cara você? Do camarada, prazer. meu! Te garanto que você vai ao delírio. Agora. Então, na verdade, é <risos> assim, precisando de uma grana, né? Tô cobrando 10 reais. Isso? Olha, Mas aqui mesmo? Agora, pode ser? Poxa, agora eu quero. Pode olha. ser agora? Aqui mesmo tem que ser. Aqui, Mas ó. O que é isso? Brigadeiro. Não, não. Que não, é o quê? É brigadeiro, ó. É caseiro, eu que faço. Tô, você quer é eu? Eu não tô à venda. Dá, dá licença, come brigadeiro. Você comprou brigadeiro, vai comer. Eu? Olá, moço. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer. Posso encostar aqui? Pode. Ah, sabe o que, que é? de dinheiro. Dura, dura, dura, dura mesmo. A situação tá difícil. Então, tá afim de ter prazer? Sério? É. 10 reais. 10 reais? 10 Todo mundo que experimentou foi ao prazer assim, rápido, na hora. Sim. Ó. Ah, não? é ah, reais o nesse brigadeiro? Ué, é brigadeiro. Não, eu não Ué, eu vendo brigadeiro. O problema é se você, você não gosta não, de chocolate. Não, essa... Ó, não, não quero, não. Dá pra sua mãe, meu não, não, filho. Quero. Eu não devolvo não. O dinheiro, não. Que eu, hein? Isso. Ó, mente Me poluída, tipo moço. Tudo bem, gatinho. Posso falar com você rapidinho? Pode. Tá com pressa? Não, não. É bem rápido. Então, sabe o que é? é que tô precisando de uma grana, Ai. sabe? E aí quando a gente tá precisando de um dinheiro, você sabe, né? A gente é meio que apela, né? Uh -huh. E aí eu ia perguntar pra você assim: você tá afim de ter prazer? Aqui assim agora? Agora, aqui mesmo, aqui, aqui no matinho. Pode ser? Pode, né? É? Então, mas aí, quanto é que você tem aí pra me dar? E, não. não. E quanto? Tal. 20? É. Vou fazer pra você <risos> 20. <risos> pode? <risos> então então pode ser aqui mesmo, né? Não, pode. Pode? Ó. Prontinho. Que isso? Esse brigadeiro, isso? Esse brigadeiro meu, a receita, que eu não isso? passo pra ninguém porque ele é perfeito. Não, ah, não. Você vai no. Não, ah, o prazer quando é você morder isso, morde isso daí. Não. É brigadeiro, moço. Ué, você é que pagar... Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? Ô, João, depois a gente se fala, pode ser? Tô muito apertado pra usar o banheiro. Pode né? é doidão é mesmo. Olha o que esse maluco vai aprontar, essa pegadinha tá sensacional. Vamos rir no João Cleber, show desse domingo. Ai, cara. é louco? Não, não, <risos> <risos> <risos> é, é, é, é não. Que negócio Não, velho, que eu sou urologista, eu menor que eu já vi. Pera aí, verruguinha. Pera aí, mano, pra que essa ignorância, velho? Tá com frio, pai? Oi, rapaz? Não, nada não. É, não. é que é muito pequeno, velho, na É um negócio pequeno. É que é muito pequeno, velho. O salário mínimo danado. Não né? um é, é, é, eu, Verruguinha. Já tô fazendo a cabeça. Qual o salário? Que é isso? É? Que foi, Olha. mano? Não, é que a bola é pequena. Eu nunca vi é assim, melhor, velho. Não, é que eu sou urologista. Eu nunca vi um desse tamanho. Aí eu fiquei meio engraçado o tamanho do... Pera aí, velho, tá com frio? É frio, é isso? Pera aí, pô! Você tá posado, velho? Você tá louco, cê. Ô, João Clever, tudo bem? Ô, João, esse negócio de marquinha tá na moda, né? Acabei de fazer a minha, viu? Confere aí! Oi, casal, tudo bem? Por favor, dá licença um pouquinho. É que eu acabei de sair de uma clínica de estética, eu fiz bronzeamento artificial. Você pode me ajudar a tirar isso daqui que tá me incomodando demais? Você é louca? Por que eu sou louca? Você é, louca? Ah, é tá muito energética com o namorado? É. é. Tira aqui pra você é mim. Louca? Tira aqui pra mim? Sério? Você é p. Tirar? Você é de filhete na rua? Não, eu tô de roupa, só quero que eu que é p... p... p... segura aqui então, tira você. Eu vou tirar Então ele vai. Vem louca? Vem, louco. Ele tá na sala, você gostou? que é isso? Você gostou? Ai, nossa, graças a Deus. alguém pra me ajudar. Gente, acabei de sair de uma clínica lá, fazendo um bronzeamento artificial. Mas não tiraram esse biquíni aqui de mim, olha. Você pode me ajudar? O que, que é isso? Tá você tá louca, amor? Olha aqui, olha que ficou legal. Tá legal da você tá tirar. louca? Você tá louca? Deixa ele ajudar. Você não, eu não vou ajudar gente, nada. Você é louca? Não, eu não sou Não, não, mulher. Eu vou segurar o homem. Você não é uma p****. Não, eu é não sou braço não. sou. Não, ficou legal nada. Você gostou? Oi, casal, boa tarde. Dá licença, tudo bem? É porque eu acabei de sair de uma clínica de estética e fiz bronzeamento. Olha só. Deixaram em mim. Você pode tirar pra mim? Então? Não, não pode tirar nada, dá licença. que você, você sonha assim, abrindo a blusa? Ah, mas como é que ele vai, vai ver? ver? Olha aqui, calma, olha o que tá a marquinha. Tá, você tá achando bonito? Não, oh, não, Dá licença. Bota lá na clínica nada, porque tem. Ele não vai nada, ele não vai te ajudar. Não, não precisa ver, só tirar. Olha, olha ali sozinha, por que você. Porque ela, é morada, ela é Eita! Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? É nóis que tá, hein? Aí, João, montei uma franquinha nova e já tem, ó... Meu primeiro funcionário. Não dá pra ó. Olha aí que você vai ver o que vai acontecer. Ah. Final do ano, 13 Vamos começar é a acertar. É? Moça, posso falar com você? Posso? Ai, nossa. Você não pode dar uma força pra mim, não? Com as crianças passando a necessidade lá em casa, lá de fome. Eu também tô com fome. Desde manhã aí, arrumar 5 reais pra completar no gás? Eu tenho 4 reais, certo Só salva já. Obrigado, viu, querido? é de <risos> manhã. Aê, minha vez, né? E aí, Aê, irmão. Aê, que, tudo bem? Arrumou okay. bastante, guacete? É lá, guacete. Lá, mão de vaca, aí deu 4 reais, mão de vaca? Que que é isso, é louco? Você louco? Agora é o turno tá dele. Como você vai me arrumar 5 reais que pra completar meu gás? Cadê, querido? Louco. Que barbaridade! Eu tô Só tô eu eu maluco não. Não. nesse programa, rapaz. Ah? Opa, tudo bem aí, irmãozinho? Você pode dar uma força, não? Que é o seguinte, lá em casa, lá, tô com o pessoal lá com maior fome, mano. Eu tô desde manhã tentando levantar um dinheiro pra completar o gás aí. Você não poderia me dar essa força? Mano? O que você tiver aí já ajuda, já. <risos> Gastei cinco conto aí. Ô, oh, mano, valeu mesmo, hein? Salvou. E aí, Benjela. Opa, e aí, mano. E aí, como foi o turno aí? Ah, então, mano. Levantou, né? O menino salvou eu aqui agora, ó. 20, ah, 30, boa 30, 30 boa 40 contas. Eu vou estourar hoje. Hoje eu garanto a nossa balada, moleque. O bagulho é da hora, não. Aí, não dá pra devolver. <risos> Tenta ver aqui, mulher. Tem cinco pra ajudar no gajo, Aí, ajuda ah, ele aí já. Pode chamar, mano. Chama lá. Moça, posso falar com você? Vamos rir, vamos rir! Incomodar você aí, tá? Pode me dar uma forcinha pra mim, não? Necessidade lá em casa, lá, pessoal com fome, eu com fome também, desde de manhã. Você não poderia ajudar com tia só para inteirar pro gás? Desde de manhã aqui no maior corre. Opa! Ah, bonitão, só você é... quer, é, né? E aí, aí doido? como é que tá? 40 conto em 20 só? minutos. Ah, é que você não tá sabendo. Administrar <risos> o negócio. Tem que botar uma cara de coitado. Que você isso? tá errando aí, por isso tá ganhando pouco dinheiro. Peraí, ah, peraí. Tá aí, tá aí, aí, pera não, não. peraí, digo eu. Meu, eu tirei dinheiro pra ajudar no gás das crianças. Ó. Oh. Ele abriu uma franquia. Isso, isso aqui eu sou o dono. Não, eu, eu dono. não tenho nada a ver, eu não quero saber. Eu quero o ah. meu dinheiro. Não. não, Você vai ficar sem oh. nada. Ixi, Maria. Oi. Oi, João, tudo bem? João, eu odeio tomar banho quando eu tô sozinha em casa. Não entendeu nada, né? Assiste aí que você vai entender. Ai meu Deus do céu, barata, barata, barata! Ai meu Deus, ah, ai meu Deus, ai, meu Deus. Ai, Barata! Socorro, moço, socorro! Socorro, moço, eu tô com uma barata aqui! Moço, me ajuda, me conheço! Ai, a barata, barata, barata, barata. ai, ai, ai, ai, ai! Você Ai, moço, eu tenho uma barata no meu banheiro, ainda aqui em mim. Falou, abrata Você não tem medo de barata, não? Vai lá e mata a barata pra mim, então. Vamos, vamos! Ah, vai, dá licença. Socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, tem uma barata em mim. Ai, moço, não tem medo. Calma, calma, calma. Moço, eu tenho Entra, medo. Eu ah, matar, eu preciso mata preciso a barata. Vai, Qual igual f... f... c. Me ajuda, por favor. Um leite, um leite. Ah, dá licença, pode matar a tá barata, meio barata meio... pra mim, só. Mata você. Ó, c. Que isso, tá tá Moço, mata a barata tá pra mim, por agora. favor. Por favor. Pode... Ai. E aí, João Kleber? E aí, ô, então, vai fazer o quê? Nada de empreendimento hoje. Ah. Hoje eu passei aqui, sabe pra quê? Fazer neguinho quebrar a cara. Roda aí. Ah, moleque doido. Foi aí. Qual é o nome? Shortinho! <risos> Bicho de sorte! Ai, aqui. É. Olha o sorrisão! Deu bem! Ah, moleque! Ó, a loira pediu pra te entregar. Cadê, Aspa. Eu tô chegando. Ai, porque aconteceu aqui. Fala, o Fernando, o que que tá pegando a porção da menina lá? Oi oi, oi, oi, oi, gato. Não foi eu. Chamei você. Não, não foi eu. eu Ai, não fui eu. eu papel. Vamos morrer, vamos morrer. É não, você entregou errado. É ah, eu meu namorado. Fala, tinha duas loiras aí, eu vou não, saber. Aqui você tava... Vem cá, gato. Vem cá, gato. É que você tava sozinho ali, vem cá. Com licença. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá na boa, tomando um Beleza beijo. O que Opa, vai depois acontecer? Parabéns. Por quê? Parabéns. O <risos> goleiro pediu pra te entregar. Arrebenta. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Oi, oi, oi. Não foi ela, não. Foi eu que te entreguei, gata. Eu pedi pra tu reza. Não, eu, te, eu pedi pra você. Não, foi eu sim, gato. Eu achei você. É que eu. Meu, é que eu achei você um gato. Eu achei você um gato, Não, valeu, valeu. por isso que eu. Valeu, valeu. Não, querido, eu achei você um gato. Você é for... Ah, tá, vem cá. Vem cá. E aí, irmãozão? Você tá bom? Tá bom. Só energia? Só energia. Olha, ah, eu a madeira pra você. A cara do camarada, meu. Chega chegando, mas chega grudando e mostra que você é Patrício, mano. Vocês vão ver isso aí. Olha agora, olha agora. Viu? Oi, oi, oi, gatão. Oi, Belete. Foi eu que mandei para você. Você tava ali, né? Não foi eu, foi eu. não foi eu, não. Foi eu. não foi eu. Você tá graças... na Oi, gato. Deixa eu te falar. Não. Então, você foi lá, Lúcio. Você. Hã? Você foi a doutora que mandou o grid pra ele. Não, eu não. Só que é o quê? Mulato? Não, eu. ó, eu falar. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Fui eu. Sabe por que fui eu? Porque o garçom passou aqui. Vem cá, gato. Gato. Deixa eu te falar um negócio. Oi, João, oh, tudo bem? João, tô num treinamento criança. novo. Ah. Você acredita que na minha primeira aula o professor faltou? Você vai dar uma confusão, é hein? Roda que aí. Que vamos rir, vamos rir com o João Kleber. Show desse domingo. Casal, casal, por favor. Vocês estão com pressa? Então, na verdade, ó, isso daqui chamar chama Slickline. Acho que é assim que fala. É, e assim, hoje seria a minha primeira aula. Só que justo na minha primeira aula o professor já faltou. Que chato, né? E já tá montadinho. eu tô tão ansiosa pra aprender a subir. Só pra me equilibrar? Você deixa ele me segurar? Só pra equilibrar? É, porque como eu nunca, nunca fiz, né? Então tenho medo de... Vai lá. Pode ser? Ai, tô super ansiosa pra subir. Será que eu consigo, moço? Ai. Ai, vamos lá. Ai, será vai. que eu consigo andar? Vai, vamos lá, tá. segura. Segura, vai, vamos andar, vamos andar. Vai, vai. vai. vai. vai. Ai, ai, ai, que ai f... meu, que inferno. Sai de cima dele, Quase. Você não tá vendo que ele namora? Que que é isso? Que na sua cara. Você tá me xingando, Vai, eu tô é isso? Xingando mesmo, que, me vergonha na sua cara. que horror, eu não credo! Não. Ô moço, vem aqui me ajudar! Não, dá, dá. Olá, casal! Vamos Tudo rir, bem? Posso rir. falar com vocês rapidinho? Então, na verdade, ó, isso aqui se chama slackline. E hoje seria minha primeira aula. E justo hoje, que era pra minha primeira aula, meu professor não falta. E aí eu não tenho ninguém pra me ajudar, só pra me equilibrar. Você deixaria ele só me segurar? É bem rápido, Bom, pode ser. Ah, obrigada, viu? Acho que, pera aí, acho que do lado de cá, né, Moço, que a Ó, os braços? Vai me segurar bem forte, hein? Ah, vou sim. Vai, segura. Ai, isso consegui. Consegui. Ai, moço, ai, moço, tá balançando. Ai, ai, ai, ai. Nice! Ai, moço. Desculpa, Caí. É De que isso? Será que jogou em cima do marido Ué, mas eu tô subindo. Ele tem que me segurar mais forte. Olha o tamanho dos braços dele. Ele não tem que segurar. Vem me ajudar, vem. Oh, Ô, sua grossa. Eu, hein? Oi, João. Tudo bem? João, mexeu com a minha amiga, mexeu comigo. Amiga, sua louca. Não vai arrumar confusão, hein? Só que não, né? Não. <risos> Nossa, né? Você não tem nem vergonha na sua cara, né? Quem sou eu? Sim. Você tava namorando com a minha amiga, eu iludiu ela? Amiga, eu nem conheço. E quem que é essa não daí? Não ela, essa é minha namorada. Quem né? que é isso? O que você é. falou pra minha amiga? E chorando, amiga? ela quem tá chorando. Aqui chorando é, então, liguei sempre. Esse, é Esse caiu no. Amiga, só Falei que ia pegar é. ele, não, não falei que ia amiga, pegar Amiga, não é ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Sai, sai, sai, não é ele, amiga. amiga, amiga a a bagulho. Bagulho. Nossa. nossa. Não é, mas oh, podia ser. Desculpa aí. Fazia gatinho, hein, amiga? Que engraçada é essa aqui, alemão? Quem é você? Quem eu? sou eu? eu que Pergunta é, né? pra ele quem que é Priscila. Que, Priscila! que Priscila iludiu a minha que amiga! Tá namorando vi. a minha amiga, você tem vergonha na sua louco. cara! Eu liguei bela, pra ela Liga tá vir aí! Eita! Amiga, sua louca! Quem é você? Quem é da onde? Não é esse daqui? Não é esse, é Lu. Assentei o sapato daqui, na ó. cabeça do não rapaz. Não é esse não, amiga? Não é esse não, amiga. Deve ser. Ó, alemão, volta aqui, alemão! Volta oh, aqui, volta aqui, meu! Fala, João Cleber! Beleza, né, meu seu querido! Quer é que tu vai aprontar agora, ah, Madalena? Dá uma olhada! Hã? Quem pode, pode, né, querido! <risos> Assiste aí! Vocês vão rir muito com essa pegadinha, meu! Muito bom, muito Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde! Tudo bom? Eu tô meio perdido, cara. Vim visitar uns amigos aí e acabei me perdendo. Não tem algum lugar pra comer aqui? Mas não é essas, essas padarias assim, não. É só restaurante de alto padrão. Desculpa até te <risos> de falar, porque eu sou acostumado. Olha, eu conheço, que tem aqui as duas quadras, são, são bons. Você não toparei comigo lá, não? Agora? Porque comer sozinho é ruim. Ó, se for rápido. Cabelo bonito. <risos> ah, obrigado. Pode ser? <risos> Você topa Begadinho, comigo? Né? Claro, show. Claro. Então vamos lá, vamos lá. Você vai adorar. Se vento na cara é a melhor sensação que tem. Vai onde, Olha agora. Olha agora. Quer de carro? Hã? Eu quero de carro. Não, aqui, moça, é rapidinho, mas é rápido. Isso aqui é até ecológico, sabia? Eu não sei, esse carro a camada isso? de ozônio não zoa. Hã? Que isso, meu? Não, Olha isso aqui eu tô olhando só o freio tá ali em tá cima. Doido. Assim, mas, <risos> você pode vai, não, Esse. Não, vamos aqui, tarde, vai, vai aqui ah, ó. Palhaça. Vai assim, vamos ó. Você não pedala, moço. Eu que pedalo. Você não vai suar, não. Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Pode ah, ah, não, pois. Tô é perdido, bem, meu bem, celular bem, acabou bem, a bateria, bem, cara. Bem, é, eu tô com muita fome, precisar de um lugar pra comer. Você conhece algum lugar pra gente sim, comer bem, bacana? eu quero aqui bem legal aqui acho. Né? Uhum. Mas é bem tranquilo sim, assim. Bem tranquilo. É. Você não topa comigo? Ai... Isso é rápido? É rapidinho. Tem como, não tem como devagar, né? Que corre bastante. Que ele vem então na cara, gostoso. Você topa? Com certeza. Então vamos? Vamos. Você, você não vai se arrepender. Beleza? Eu Caramba. deixo você escolher a sobremesa, porque eu gosto de estrogonofe, eu gosto muito. Então, a gente vai comer, você vai achar... Espera aí. Não, a gente, não vai aqui? Não, isso não é meu, não. O meu carro... Oh, gente... ó, ah, não, o meu automóvel não, aqui, ó, ecológico. Não. não. É que a gente vai? Não, quem dera, quem dera. De bicicleta, você vai sozinho. Oi? De bicicleta, você vai sozinho. Mas você falou que ia, moça. Não. Olá, boa tarde, moça. Tudo bem? Boa tarde. Mas não, força. Por gentileza. Você que daqui? é Ah, que ótimo. Eu tô procurando um restaurante pra almoçar. Você conhece algum bom? Ah, aqui pra baixo tem um bonito. É? Legal? Sim, Sim bonito. Obrigada. Você é bem Obrigada. bonita, na verdade. Hein? Você não topa comigo <risos> lá? Se for rápido... Mas é rápido. Rapidinho? É, se você quiser ficar mais tempo lá, a gente fica. Quer tomar um sorvete... Hum. Mas você vai gostar, o ventando o rosto, batendo... Hum. Topa? É, topo. Topa? Topo. Então vamos! Você vai adorar. Foi, moça. Vamos é? Nós não vamos aqui? Oi? Nós não vamos aqui? Não, a gente vai aqui, ó. O meu é esse aqui, ó. É, esse você aqui. tá de brincadeira, né? Ai, ai, ah, se machucou o gás. Hum, machucou. Calma, ah, sai você vai sozinho. Não, você não falou que ia, é. você acabou de falar não, que ia. É. Não, você tá pagando aqui de boy. Que não, em não... nenhum momento eu falei que esse carro é meu. Esse aqui é do seu Alfredo, porque eu olho o carro faz tempo aí. Eu deixo você ir com o meu óculos. Oi, João, tudo bem? João, toda mulher é vaidosa, né? Só que às vezes muita vaidade atrapalha, não é verdade? Que você vai entender? Ai, não sei. Sei lá se ficou bom, viu? Ai, oi, casal. Olá, oi. tudo bem? Posso oi. interromper rapidinho? Uma opinião, na verdade. Acabei de fazer minhas unhas aqui na manicure ali. E eu não sei se ficou bom, porque eu tô acostumada a fazer a mão e o pé da mesma cor, só que hoje eu resolvi fazer diferente. Ó, eu fiz minha mão no rosa. E ó, meu pé, ó, eu fiz na francesinha. Calma, amor. Bom, calma, calma, amor. Calma. Mostrou tá minha calcinha, não. Mostrou na unha. Não, calma, amor. Só a unha. Ficou bom, calma, amor. Olha o negócio desse, Para, para, para. Calma. Quem é que vai ganhar o pé? Ai, eu sou louca invejosa. Quer pisar na minha unha? Oi, gente, tudo bem? Oh, e a bom casal, também. passo. vamos rir, assim, vamos, vamos, morrer, vamos vocês tirar um né? É que eu acabei de fazer a unha ali na manicure. E assim, ó, eu sempre faço o pé e mão igual. Só que dessa vez eu decidi fazer uma coisa diferente, ó. Eu fiz a mão rosa e o pé, ó. Você acha que <risos> combinou? Eu tô perguntando pra ele, você acha que combinou? Mas eu não tô falando com você, amiga. Então vai perguntar Eu tô pedindo a opinião dele. Você é que isso, mas eu tô. Só quero saber se combinou. Que isso? Oi, casal, tudo bem? Posso falar rapidinho com vocês? Na verdade, eu queria uma opinião de vocês, mais uma masculina. É, eu fui fazer minha unha ali na manicura ali atrás, só que hoje eu de, diferenciei um pouco. Ó, fiz a minha mão rosa e o pé, ó. Ai, muito trás. Masculina pra isso. Olha aqui, moço, ir, com minha rosa. Ir. Olha aqui, moço. não, não gosta. Você ser homem se ele gosta. Não, mas... Eu... o não tem homem? Não, mas você eu quero... tem homem em casa? Ué, mas eu quero saber outro ah, homem. Qual o problema? Não ele não gosta. Credo. Fala aí, João, tudo bem? João, eu não sabia que era tão ruim machucar o braço. Eu não consigo fazer nada. Casão, será que você podia me ajudar aqui, por favor, que eu machuquei o braço? Me ajuda aqui, moço, por favor. Por favor. Pode ver? Isso, pode. Ai, moço, a minha saia não, né, meu? A minha Ai, saia não. Dá pra tá tá tá gelado, tá pelada, não, moço. Tá Nossa! Fica me ajuda aqui, ó. Oh, você vai deixar eu assim? Casal, desculpa atrapalhar vocês, é que eu tô com o braço machucado aqui, tá dolorido. Meu celular tá tocando aqui, você pode segurar aqui pra mim? Só um bom. Onde que tá? Pode, pode, pode pegar aqui. Ô, moço, a minha... Minha roupa. Tá me tirando, né? Você tá querendo aparecer aí? Não, moço. É, pelo não, amor de Deus. Desculpa, ela que é... Moço, para com ah, isso. Ah, você vai ah, deixar eu assim, ó. Tá... Será que você podia me ajudar aqui? Que eu machuquei meu braço. Meu celular tá tocando. Você pode pegar aqui pra mim meu celular, por favor? Ô, oh, moço. É, isso, é pra pegar o celular na não me... minha, ah, ó, minha saia. Pega a... Tá... É moço, mulher? me ajuda aqui, por não favor, mais. moço. Pega aqui pra mim a machuquei. Tira minha saia, eu... <risos> Moço, me ajuda aqui, meu! Me com a minha saia! Oi, João! Tudo bem? João, vim tomar um solzinho aqui, mas é coisa rápida porque eu tenho que trabalhar. Acompanha aí! Moço, moço! Ai, desculpa te atrapalhar. Moço, moço! Ei! uma ajudinha? Licença. Ai, desculpa, eu sei que está no celular. Você pode me ajudar? Tá, tá preciso trabalhar, só que eu preciso me trocar. Segura a canga pra mim, Tudo rapidinho. Assim, tá. Ó, isso. Moço, não vai olhar, hein? Nada que é isso. Olha lá. Isso. Espera aí, estica mais. Abaixa um pouquinho mais ela. Pode Essas chora, duas coisas eu estou fazendo. Oxi, fazendo dois, essas duas coisas fazendo. Vem cá, fazendo vem cá. Eu não preciso não. Eu mas vou mas vou tirar para você. É eu? É que eu tirei a maquiagem. Malada, vem cá, tá Vem cá, vou tirar. vou tirar para você. Moço, moço. Moço, tudo bem? Pode me ajudar um pouquinho? Ai. Vou me trocar? Tô atrasada para trabalhar. Você segura a canga para mim? Rapidinho. Segura assim? Isso. Não tá dando pra ver nada, não, né? Ai, tem que tirar esse biquíni. Ó, não olhem. Na verdade, você pode soltar pra mim minha roupa aqui? aqui ó. Você é louco? Vem cá, vem cá, não, amor. Não. Volta aqui. A, que tava aqui. a morena sou eu. eu tirei a maquiagem Nossa. que eu vou Cara trabalhar. Camarada, não, não, vem não, aqui, não, meu amor. Volta aqui. Não, não, não. Tá com medo de mim? Não morde não, não, amor. Não, não. Tá celular, vai ouvir? Preciso de trabalhar. Você me ajuda aqui? Segura a câmera pra mim trocar. Eu? É, rapidinho. Tá, tá. Ai, que eu vim sozinha. Ai, horrível vir sozinha, né? Hum. Segura aqui. Ó, moço não vai olhar. Só um pouquinho. É, só um pouquinho me olhar. Fica quietinho aí. Você pode desabotar também é isso? aqui, Agora. Ó. Ah, Como é isso aí? Vem aqui, você é Não, não, aí. pera, pera, pera. pera, pera, pera, aqui, pera, aqui. pera. Não, volta aqui, não meu tem um não Peraí, eu, de só... de eu de vou de ali, eu já vou Volta de aqui, mano. Vem de aqui. De Oi, João Kleber, tudo bem? Ô, João, eu comecei nessa academia hoje. Será que eu encontro algum personal pra me ajudar, hein? Falou. Tá Ai, meu Deus. Parece que você achou. Olha isso, João. Assiste aí que você vai ver, viu? Ah, você, vamos. Ah, tá aí você. Você é aluna nova, né? Sou, sou a... nova. tô aqui toda perdida. Mão não, fica ali. tranquilo. Eu sou o seu personal, tá? Sim, Tem tô. que só corrigir essa postura aqui e levantar devagarinho. Tá bom. Isso. Você começou... Pera aí, só um pouquinho. Aba abaixa o peso, só pra me mostrar um negócio. Tá vendo essa moça aqui, ó? Se você não vir malhar todo dia, de segunda a segunda, vai ficar igual isso aí. Tá vendo esse braço aqui, ó? Isso aqui é tô, gordura é porque eu tô dando um exemplo. Né? Não, um exemplo? Que exemplo? Que se você hum. ela não malhar, vai ficar igual ah, você. Fala não, pra ela também. Porque não. você é lindo, né? Não, moça, eu sou um professor. Ah, professor tô... super lindo, né? Você não, tem que estar recebido. moça. Se eu não dar um exemplo mostrando isso, ela não vai se dedicar. Isso o quê? Eu estou aqui malhando há muito tempo tá bom, pra amor, chegar... Tô... Tá Por que você tá não, de não... mim? É que... Você tá louco? Não tem gerente aqui nessa... Não, não moça. Pera aí que eu vou chamar o... Pera aí. <risos> Fica à vontade. Isso. Vamos rir, vamos rir. Faz umas três sessões aí, depois a gente vai lá pra cima fazer bici. Deixa eu falar um negócio. Ah. Olha essa moça aqui, ó. Essa, essa moça. Tô. Se você não pegar firme, vir segunda a segunda certinho, de regrado, você vai ficar igual a isso aí. Ah, não. não, não é, é, é, tem que vir direto. Eu duas vezes não, é, pega. tá vendo isso aqui? Ver, 90% de gordura tá ali. Oi? Você tá me escutando? Você tá me tirando? Não, eu tô falando <risos> com ela aqui, não é com você, você não. Cara, você cara, tá falando de mim. Eu só falando com ela meu aqui, só pra dar uma motivação. Passando esse... louco, ó. O que você fez isso aqui, eu sou o pessoal que estou treinando eu não a moça. Eu quero saber, você está me chamando de porra da é sua mãe, seu filho da. Que isso? Você vai a sua mãe, minha, só p... inteira, minha mãe é fitness, ela o faz. O problema é dela. Moça, eu só não quero que aconteça. Não, vai, vai, ser... vai, vai. Eu só vai, não quero só que aconteça com ela. Você, não, vai não, vai ficar, você vai ficar monstrona. Vou te deixar monstrona. não. Para um pouquinho, para um pouquinho. Olha essa moça aqui, ó. Tudo bem? Bom? Se você não ouvir, segunda a segunda, regrado, pegar firme, acreditar na academia, você vai ficar com o corpo igual dessa menina aí, ó. Sem corpo. Vai ficar igual ela. Eu sou professor dela, moça. Eu tô só dando um exemplo, só pra não acontecer com ela Esse o que aconteceu é com você. Vai malhar, Pensa no vai próximo. Vai malhar, vai. Ó, vamos fazer o seguinte: vamos, vamos descer. Vamos descer. Pode ficar do lado dela, Isso. vai perder uns 15 quilos. Acredite. Vamos embora. Ô João Cléber, beleza, o é que eu quero? Uma puxada que eu... de bode ontem tá, tá mal, viu? O negócio aqui tá mal, viu? É é espere, eu... Não dá nem pra falar, João. Espera que não dá nem pra falar. Olha o que vai aprotar. Vamos rir no João Kleber no chão desse domingo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, por favor, por favor, me ajuda aqui, eu tô passando mal, campeão, eu tô, passando... Eu tô passando mal, tô passando mal, tô com tontura, tontura, eu tava aqui no banheiro sim, aqui, me que sujei sim. todo aqui, aqui, aqui, que... é que... que... aqui, aqui rasgou, Acabou. Pa... Acabou. rasgou o papel, rasgou o papel, ajuda nem pra aqui pra mim, ó, oh. Ai. Ai. Ai. amigo, amigo, oi, campeão, me ajuda aqui, tô passando mal, capítulo. Eu sentei aqui no banheiro e me deu tontura. Calma, calma. Vamos sair da flor, deixa eu, eu segurar. Ah! passando o Quem que que pegou? Ah, me... pra... Explica, vem por favor, por favor. tô passando mal, capítulo. Por favor. Ô, oh, meu oh, rapaz, você chegou na hora aqui, me ajuda aí, meu. Eu tô no banheiro aqui, mas tô passando... Isso, tá bom. Rasgou... Caramba, mano. Rasgou o papel, rasgou o papel, rasgou Caramba. o papel. Meu Deus, meu Deus. Não bate em mim não, rapaz. Não bate em mim não, não bate mim não, rapaz. Não bate não, hein? Que, o que, eu, é que, rapaz. É o que, é o, que rapaz? É o que, É cocô, é cocô. Sai pra lá, vai é cocô, rapaz. Oi, vão tudo bem? Eita, dona Hoje eu acordei bem disposta, viu? Então eu vim malhar na academia, ver o movimento. Vai aprontar, né? Vai Olá, aprontar. Boa tarde. Taca aí, bem? vamos rir, vamos rir. Nossa senhora, hein? Que gata que você é. Gostei. Olha que é loucura, essa olhando aqui. sensacional. Você é filha do doutor Ronaldo, cardiologista? Não. Não, porque você mexeu com meu coração, viu? Você chegou até a ferir meu coração. Se liga, vem se... cuidar de mim, vem. Não, se liga. Hoje à noite, você tem algum compromisso? Já tenho. Pois é, porque eu ia te convidar para sair comigo. Não, obrigada. Ah. Você não um tipo. Mas você poderia me dar uma oportunidade, né? Não. Nenhuma aberturinha? Não, eu vou chamar o professor. Não tem necessidade <risos> de chamar ele. Acho que vai é você sair daqui. Olha só, então vou fazer o seguinte, já que você não quer falar comigo aqui, então a gente conversa lá fora, eu vou te esperar lá fora, tá bom? Isso Beijo. Ai, vamos rir, vamos rir. Oi, moça. Oi. Qual é o seu nome? Fernanda. Nunca te vi aqui na academia, tudo bem, Ai, Fernanda? Tudo. Meu nome é Jordana. Olha agora. É, você tem uma colher aí? Não. Não? Não. Pois é, porque eu tô te dando sopa. Ai, ah, moça, deixa eu terminar em casa, por favor. É essa hora. É porque eu te achei muito bonita. Ah, obrigada. Sério? Eu te achei muito gata. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Você é gasonete? Também não. Mas você me serve demais, viu? Me serve demais, gata. Ah. Oi, fica à vontade. Nossa, que linda que você é, que gata, hein? Muito obrigada. Toda sarada. Né? Vou ficar, ficar vou te vendo, vendo que malhando, que olhos lindos, maravilhosos. Obrigada. Você não tá bebendo água, não? Oh, eu gosto de beber água só depois do treino, viu? Não, porque eu tô te secando, viu? Não. Nossa, você é a figurinha que oh, faltava no agora, meu álbum agora, viu, agora. pra completar meu álbum. Obrigada, não gosto não. Sério? Mas a gente pode trocar telefone para depois a gente sair? Sim, pode marcar aí de uma balada. Mas então eu vou lá pegar então, o celular, tá? Pra gente marcar, tá a gente sair mais tarde, viu? Tá Você anima? Não vou te atrapalhar mais não, tá? Que Linda! É. Gata! E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? João, nada Fala, melhor do que um sorvetinho para refrescar, ah. não é verdade? Quer dizer, eu, que eu quero dizer, às vezes, Olha né? o que ele vai aprontar. Vocês vão rir então muito nessa abacaxi, pegadinha. Tem abacaxi, tem limão, tem coco, tem molete. Show desse domingo. Coco. Tudo bem. Coco. E Prontinho. Prontinho. Provar pra ver se é bom, hein? Tá legal. Bom? Sim! Sim! Sim! Ah! Sai, filha. Ah, eu tô resfriado. Coloca tô... a mão na boca. Você acha que dá tempo de colocar mesmo? a mão na boca? Oh, oh, não interessa. Falta de educação, rapaz. Ah, falta de educação é você que fez ah, o sorvete. Falta de educação eu é sua. Uma foto, uma sorvete. Dá licença. Não, não, eu quero <risos> meu dinheiro. Eu eu eu não vou vou vou... Pagar Mas não, ô, bora, bora. Foi não, meu amigo. Tudo bem? Quem é que manda aí? aí. Parte... Opa. Aí, amigão. Opa, trocadinho. Beleza, obrigado, hein? Obrigado. Bom, né? Aí aí aí, aí... aí, aí, aí. Tá louco, mano. Desculpa, velho. O que foi, meu? Eu, Ô, peguei aquele sorvete seu ontem. Tá o restri... que, que foi, é louco, amigão? É o que, que foi? Calma, piranhito. Coisa oh, ah, de merda, oh, oh, rapaz. Oh, oh, essa... sou... Que pai eu... do eu... Que eu vou, eu... desculpa, velho. Eu... Tô... Tô... Eu... Desculpa, velho. Você até seu meu, você é vergonha. Vamos rir. Desculpa, cara. Você é vergonha, você é vergonha, rapaz. Falei isso pro camarada aí. Desculpa, vou embora então. Vou pagar o sorvete. Desculpa, velho. Tá tirando, né, Oi, João, tudo bem? Tô na moda. João. Voltei na dieta e tenho que estar comendo de três em três horas. Eu tô mas não tô tendo dinheiro para pagar isso tudo não, hein? Vamos ver no que vai dar? Olha o que ela vai vamos fazer. Mostrar. Olha o que ela vamos vai fazer. fazer. Vamos, vamos rir, vamos, vamos rir. Formar, posso sentar um pouquinho? Ai. Nossa, tô ficando sem respirar. Eu acho que a minha pressão tá, tá caindo. A minha pressão tá alta. Eu posso comer um pouquinho? Pode ficar à vontade. Acho Pode que ela tá alta, eu vou comer um doce, um doce baixo, né? Ajuda. Nossa. Hum. <risos> hum. Hum. Tá melhor? Almoço, almoço. O está acontecendo aqui? Todo dia essa moça vem aqui comer comida dos outros, você não tá oh, passando mal coisa não, nenhuma. Agora, agora, agora. Para de empatar minha, meu lanche, cara. Toda vez você faz e isso, E toda vez você pô? me empata? Ué, é o, meu, é o meu trabalho, ficar enganando as pessoas. Não tô enganando ninguém, eu tô com fome, então eu tô não, passando não, não, mal. Ela tá, não tá passando mal, tô comendo comida. Nossa, você acha que é o quê? Aqui você acha que é trouxa? Só você fica comendo... <risos> tô passando mal de fome. Dá licença. Por que é você não vai no restaurante é aqui que tem aqui? Vai ó, isso é falta de respeito, pô. Você deixou eu comer, eu tô comendo. Pelo, Pelo amor de Deus. Olha o que esse doido tá fazendo. De de é novo, doido, meu. Ele foi no cabo. foi no hein? Me dá minha comida aí, ó. Você passou a minha comida, Ai. Ai. Minha comida Ai. de novo. Tá passando mal. Não, não, não, não, pera, pera. Vou ficar mais segurando vamos aqui. passando mal. Passando mal demais. Calma, moço. Pera aí. Nossa senhora. Moça, você de novo aqui, moça. Todo ah, dia ai, tá ai. Ah, que tá vindo aqui, Ah, não! É tá vindo aqui, todo dia que tá passando domínio, mal né? e comendo e bebendo os que outros. Loucura, eu. Que loucura, que que que que meu. Só tem oito nesse programa. Pega sua água, começa tá com Sim. ele aí, já você, que ele vem passar a minha sede, eu não vou comprar. Você já me deu, eu não vou comprar. Olha pra mim, eu vou comprar uma água. Se enxerga, agora se vira com segurança aí. Eu já bebi tudo mesmo, vai, se vira com ele Todo dia tá fazendo isso. Eu não vou comprar, você que é trouxa que comprou. Eu vou tomar uma atitude? Com certeza, não, você não vai ter na minha Tô zelando pela segurança, meu irmão.